O jubileu tem três aspectos fundamentais. O primeiro, olhar para o passado com gratidão. Isso é bem franciscano, porque se olha em primeiro lugar todas as coisas bonitas que Deus realizou através dos nossos confrades e nos nossos confrades, realizou em benefício do povo de Deus, principalmente se colocando de forma simples, alegre, uma forma participativa junto do povo de Deus, se colocando ao lado dos pobres na periferia e se colocando ao lado das pessoas simples no interior, então isso é muito significativo. Olhar para o passado também significa tirar lições, aquilo que foi feito e foi bem feito, isso deve ser continuado. Aquilo que não foi bem feito precisa ser aperfeiçoado. Esse é o um momento importante de se dar conta dos, da, das correções de rumo, da caminhada que precisam ser feitas. Outra dimensão é olhar para o presente com paixão. Novamente, olhar franciscano é sempre um olhar positivo. Como é que Deus está se manifestando nesta nossa realidade muito complicada, muito difícil de violência, desigualdade, uma realidade onde muita gente só pensa em si, uma realidade onde existe uma diversidade religiosa e cultural imensa como ver o positivo nisso tudo, como é que Deus está agindo nisso tudo. E também ver como, dentro desta realidade, sermos instrumentos de paz, de amor, de fraternidade, instrumentos de pacificação, instrumentos de defesa do meio ambiente, da natureza. E outra dimensão é o futuro. O que vamos fazer no futuro? Olhando para o presente, pisando o chão do presente, vendo os desafios do presente, o que nós podemos fazer.